Olá, Que vara, que valha. Tem, fome de doer. Tem fome de doer. Aqui é o povo sede de engasgar Mas não quer se perder. Porque o cara lá, o cara lá de cima vai saber. E se. Decepcional. Eu quero mais, quero mais pros meus. Eu quero mais. Pro mais, pro mais Avisa pros, pros ateus, pros ateus. Que Deus tá pra chegar, pra chegar, pra separar os seus. Abre o coração. Abre o coração. E deixa na, corrente. na corrente do caralho. Nossa obrigação é espalhar a paz. Todo dia uma criança sorridente nasce com o poder de ter e ser capaz. Um cantinho, um cantinho. cantinho uma caminha quente. com um beijinho abraço e leite pra tomar. Pede lá, pede lá, pede lá é forte no leão e na serpente Deus abençoe! Pisa aquele livro grosso e milenar Eu vou fazer a pergunta Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol E o que? e Infalhar! Que isso, tio? Boa sorte! Deus continue te abençoando, irmão! Essa é demais! Tempo Alô Guia, alô Raul Aí, Alô Iri, é alô Serginho Tempo, essa a é gente pio. precisa dar um tempo Alô Luciano Tempo, por favor respeite o meu momento na moral a frase deu certo deu certo na moral eu não quero mais querer você você você é bem melhor parar é bem melhor parar para não me machucar do que viver tentando morrer para te agradar Nada vai mudar o que tá se passando Pode acreditar que essa foi Última vez pra me relacionar Pra me relacionar, se me identificar E ficar me anulando Vou reconsiderar Morar em outro lugar pra ir me acostumar Vamos conversar depois! Vamos acordar a vizinhança que fizeram um o mesmo. Eu queria ouvir tempo! Ampulheta. Alô, camarote! Tempo! O vovô! É é Mais uma nossa, Eu quero ouvir agora, ó! Vamos pra Fernando de Noronha. E na luz do seu lindo sorriso. Você é pagode, pode tá morrendo de vergonha. Da beleza que chegou comigo. Vamos pra Fernando de Noronha. Namorar na paz do paraíso. E quem sabe a lenda da cegonha. Passe a fazer. Eu quero ouvir, ó. Amor, me disse pode de viajar. Rodriga, é da família, hein. Você me deixa tão feliz. Eu quero te presentear Eu quero ouvir Amor Repare no seu coração Senão ele vai parar Me espera aí no seu portão Com a boca de quem quer beijar. Alô, G. A gente vai sair do chão Vamos pra Fernando, vai! Vambora viver, vambora viver Vai ficar morrendo de vergonha Vamos pra Fernando de Noronha na paz do paraíso E quem sabe a lenda da segunda? Ó, Vou cantar um refrão de uma música aqui Eu acredito que vai caminhar ó. A nossa fortaleza Então por gentileza grita meu bebê, vai Eita com a luz acesa, põe aquele perfume que hoje é sobremesa. Você já sabe, né? Se o negócio é brigar, vou até tocar, discutir relação. Sobe de patamar, muda seu coração. Tá gravando, hein? tá gravando, hein? eu não vou aceitar sua provocação. É melhor evitar, pelo sim, pelo não Aqui ó, machinho Só pra me enganar, bato feijão no fogo para de ferver Tira esse brilho genioso do olhar Que eu cheguei tarde, mas o couro vai comer Só pra me enganar, Bato feijão no fogo para de ferver Tira esse brilho genioso do olhar Que eu cheguei tarde, mas o couro vai comer Refrão nossa fortaleza. Então, por gentileza, meu bebê deita com a luz ansiosa põe aquele perfume, aquele que jeitinho, hoje é a sobremesa, aquele jeitinho. Ó, gente, obrigado. Queria agradecer o 100% pelo convite. Rádio Rio, tamo junto, tá? Vou cantar mais uma música que eu fiz há um tempo atrás, ó. E se daqui pra frente a gente prometesse não brigar, sendo diferente, pegar o tempo livre e viajar? nenhum de nós! Estou grafando esse momento de lazer Vou pegar Já reservei Vou pegar Já sapatilha. reservei o um lugarzinho vem te amar Terror. Eu tenho uma grana, me apertei, isso é comum Mas não é hora de parar pra reclamar Porque a passagem tá comprada pra Cancún. Pode se arrumar Sim. Não vou deixar você falar. Vou correndo pra beijar sua boca. Eu quero ficar. Quando o som brilhar, vou te sentir café na cama. Me dobrar no cobertor. Pode acreditar. Daqui pra frente a felicidade não tem hora pra acabar. Bruna Laial, queria ouvir, vai! Parte mais bonita da música. Covarde. Vamos viajar pra ah. nah, nah, nah, nah, nah. Já Jeffy, pode mais uma? Ah. ah. mais uma música que eu fiz. Prepare a mesa pro café. Se deu cheiro de mulher. Eu tô chegando, eu tô chegando Brigadeiro de colher Hoje eu fico de boiá Te admirando O rosa do seu bebidol é tão bonito O branco do nosso lençol É de levar pro céu E desse nosso jeito malucado, Você mina direita e eu safado A gente sai provando desse mel E todo mundo, todo mundo vai que é muito louco na hora do amor, mas eu não quero nem saber. Pode acender o abaixo? Se eu tô voltando pra rever seu corpo, não queria ouvir loucuras. O som lá nas alturas, e mais uma vez fortalecer. As nossas juras de amor Eu tô voltado pra fazer Puxão lá nas alturas Escolha nossa E mais uma vez fortalecer As nossas juras As nossas juras Que não vi de amor